Sejam bem-vindos, é, estamos aqui para hoje como a gente já tem uma sequência de vídeos aí falando sobre pé de mesa em X, travessão, fixação do pé e a gente já havia programado e prometido de gravar sobre montagem do tampo da mesa. É, a gente faz muita mesa com o tampo inteiro, né, de uma prancha só. Mas devido ao alto custo que, está, é, que a madeira está ficando, é, encarecendo constantemente, a demanda desse tipo de mesa aqui, de pranchões né, emendados, podem ver que tem três pranchões aqui, a tendência desse tipo de mesa está aumentando. É, então a gente tem feito bastante delas, a gente já faz há, há mais de cinco anos, mas agora está aumentando devido à tendência do alto preço da madeira então são mesas que saem um pouco mais barato para o consumidor Então, muitas das vezes o consumidor vem com a tendência de comprar uma mesa de tampo inteiriço mas devido ao preço muitos deles acabam é, investindo em uma mesa dessa então hoje aqui nós vamos mostrar é, como que a gente faz a montagem desse tampo é, primeiro passo, né? A gente já fez, que é preparar as pranchas. Segundo passo, a gente coloca elas na mesa, né? alinhada. Aqui já tem um risco aqui que eu fiz já razoável para a gente manter o alinhamento. Isso aqui a mesa será parada nesse risco aqui no final de tudo. Então a gente precisa desse risco como base para a gente fazer as outras marcações. Certo? É, vou só terminar aqui de mostrar o material que é usado na mesa Na montagem do tampo Para a gente dar segmento aqui nas marcações né? Vou fazer uma marca... as marcações o mais resumidas possível Mas que fique prático para entender Então aqui, demonstração só dos materiais que a gente usa A gente usa para fechar esse tampo de mesa Barra rosqueada né? Ela vai mais ou menos nesse sentido aqui mais ou menos não, ela vai nesse sentido aqui, mas eu vou explicar no decorrer do vídeo como que a gente faz a instalação dessa barra rosqueada. É, Existem algumas formas que algumas pessoas utilizam aqui na nossa região, mas não é a forma que a gente faz. Eu vou mostrar o que a gente faz aqui. Essa barra rosqueada não fica aparente, ela fica embutida dentro das pranchas. Esse é exatamente o processo que a gente vai mostrar, o fechamento dessa, desse tampo. Então a gente utiliza barra rosqueada, né? porca e arruela e cavilhas. Mas a maioria das vezes eu uso mesmo restos da, das barras rosqueadas com cavilha. Funciona perfeitamente. É, às vezes utilizo cavilho de madeira também. Mas é, normalmente eu utilizo é, dos restos, né? é, mesmo das barras que sobram aqui. A gente faz as cavilhas de metal e a gente instala. Então pessoal, ela já está riscada dos dois lados, próximo passo que a gente faz, a gente precisa dessas ferramentas aqui né? esquadro, eu tenho aqui dois, mais uma trena ou um metro, lápis e uma outra reguinha bem alinhada para a gente estar tá fazendo os riscos aqui certinho. Primeiro passo, então eu já medi, já, já gabaritei aqui onde eu vou cortar a mesa depois de, do tampo pronto. Eu utilizo fazer a medição com 15 centímetros é, de onde a mesa vai ser aparada. Nós vamos fazer marcações, o primeiro passo marcações das barras rosqueadas. Logo em seguida vamos fazer marcações das cavilhas, porque a gente utiliza além da barra rosqueada também a é cavilha. A barra rosqueada a gente utiliza para dar tração nas pranchas pressionar uma prancha sobre a outra. E a cavilha a gente utiliza para dar alinhamento nas pranchas, para que as pranchas não se movimentem com o passar do tempo. Então, é, a primeira barra rosqueada, eu costumo instalá-la com 15 centímetros do topo da mesa. Então, aqui vai ser o nosso topo. Então, eu vou marcar aqui 15 centímetros, é onde eu vou instalar a primeira barra rosqueada. É... No processo de medição, eu vou lá para a outra extremidade e vou marcar 15 centímetros. A outra extremidade. Então aqui a gente marcou mais 15 centímetros. Aqui a gente vai fazer, daqui a pouco, riscos transversais aqui, onde a gente vai fazer as furações no pranchão. Vocês vão entender no decorrer do vídeo aí. Como eu já fiz a marcação dos, das duas primeiras barras rosqueadas, eu vou medir a distância entre elas. Então aqui eu fiz uma medição. Vou instalar entre essas duas primeiras barras, barras rosqueadas aqui, eu vou instalar mais duas ou três barras. Eu vou fazer o cálculo, é, porque eu costumo deixar uma barra. De, é, rosqueada, no máximo 50 centímetros uma barra de distância da outra é, dependendo da situação até menos de 50 centímetros então aqui eu vou fazer o cálculo é, e logo em seguida a gente vai fazer as demais marcações bom, então é, já fiz o cálculo aqui vamos trabalhar nesse tampo de mesa com 5 barras rosqueadas 5 ah. barras na transversal, é, ficando com cerca de 47 cm o distanciamento de uma barra para outra, ok? Então, é, não vou mencionar a, as medidas aqui, porque é, cada tampo que porventura vocês forem fazer, a medida pode variar. Então é, aqui deu em, deu em média 47 cm uma barra da outra, então eu vou fazer a medição Aqui está marcada a primeira barra de rosqueada. Eu vou medir 47 centímetros e vou marcar a próxima barra. Essas marcações aqui, depois a gente vai riscar tudo no esquadro e vai fazer um processo todo aí para vocês entenderem como que é feita a furação. É, vem logo em seguida, na segunda cabeceira aqui da mesa, na outra cabeceira melhor dizendo, e marco mais 47 centímetros. É, logo me sobrou, para eu dividir o meio aqui, sobrou, sobrou 93 centímetros, o que me dá os mesmos 47 centímetros aqui. Aproximadamente 46, 47 centímetros. Não precisa ser uma medida muito engessada, pessoal. Isso é uma medida média. É, então está marcado. A gente vai fazer... Logo em seguida agora, com o esquadro e com esse sarrafo aqui que eu uso para riscar, é, a gente vai fazer as marcações, os riscos, que a gente vai necessitar deles para fazer as furações da, da prancha logo em seguida. Então aqui falando da marcação para cavilha. É, eu costumo deixar... É, deixar duas cavilhas ou instalar duas cavilhas entre a cada duas cada espaço de uma barra rosqueada para outra então aqui é, estamos com 47 centímetros de distância vamos estar instalando duas cavilhas ah, com espaçamento de 15 centímetros e meio de uma para outra que é um espa, um espaçamento excelente Vai manter o alinhamento e vai deixar o, o tampo bem robusto. Aqui já está marcado, 15,5, essas duas marcações aqui. É, a gente faz as marcações, no, essa marcação no restante do tampo. todo marcado onde vai as cavilhas, a gente vai pegar o nosso esquadro aqui e a gente vai riscar somente na junção das pranchas, onde a gente vai perfurar a separação das cavilhas. Próxima etapa é os rebaixos, né? Onde a gente vai introduzir a, as porcas das barras rosqueadas depois, na montagem da mesa. É, ferramenta simples, furadeira, né? Toda marcenaria tem. Furadeira com limitador, quase toda furadeira traz esse acessório de fábrica. Broca Forstner, 20 milímetros. E o importante é o seguinte, pessoal. Na hora de regular a profundidade desse rebaixo aqui. Por quê? A gente vai fazer o rebaixo nesse sentido. Na verdade, é, são três furos né, que a gente faz um do lado do outro. É, eu faço primeiro o furo central. Logo em seguida, eu faço mais um furo de cada lado. É, eu faço a regulagem. Vocês podem perceber aqui no topo da prancha. faço a regulagem deixando... É a broca cerca de 1 um centímetro antes de vazar o topo, que é a regular da profundidade. É, se for uma mesa de 6 centímetros, eu, a gente faz isso aí é, proporcional, certo? Como é uma mesa de 4 centímetros, eu vou perfurar cerca de 3 centímetros para eu ter um bom espaço para eu estar manuseando a porca. Então vamos lá para o próximo passo que é a a furação dos rebaixos aqui. Depois da furação concluída, vocês puderam ver aí anteriormente que a mesa está parte de rebaixo, está tudo pronto. A gente utiliza formão para gente tirar essas rebarbas. Rebarbas que ficam aqui nos furos. A gente utiliza o formão para alinhar essa rebarba aqui. Deixar aí é, pronta para poder colocar uma chave para apertar o parafuso depois. Então vamos fazendo aqui. Essa madeira é uma madeira macia, viu, pessoal? Madeira de jequitibá. Malete está aqui, mas a maioria das vezes não precisa. Com a mão mesmo a gente consegue fazer a limpeza. Então, a gente tirou as rebarbas de todos os furos, próximo passo agora a gente vai fazer as furações aqui no topo das pranchas para instalação das barras e das cavilhas. A gente vai passar agora uma broca longa né, que atravessa do topo até esse furo e na prancha do meio, né, é uma broca que atravessa toda a prancha. Para barra rosqueada. Poder ir desse ponto até o outro ponto da da outra prancha da mesa. Aí a gente vai para o próximo passo agora. E daqui a pouco a gente vai passar para a montagem. Então agora. É, nós vamos aqui. Etapa da furação. Furação. Para as barras rosqueadas, é, eu utilizo é, barra rosqueada de 3 oitavos e aqui eu estou utilizando uma broca de 7.16 polegadas, que a barra passa livre, não muito folgada, mas não muito justa, porque o trabalho da barra aqui é simplesmente tracionar e na furação das cavilhas a gente vai utilizar a outra broca, um pouco mais justa. É, porque no caso das cavilhas elas precisam de manter o alinhamento, então por isso que a gente faz com brocas diferentes, ok? Então, para o entendimento de todos, é, eu vou furar a prancha, a broca vai descer e vai atingir o rebaixo que a gente já fez na prancha, e a gente precisa deixar essa broca atravessar um pouco mais o rebaixo. Para a ponta da barra rosqueada ter para onde seguir quando a gente fizer o aperto, correto pessoal, então vamos lá ação feita, furo atravessou o rebaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, a gente vai filmar um outro aí, para vocês entenderem, vamos para o próximo. São furos um pouco mais complexos de fazer. É preciso que se mantenha o alinhamento da mão, né? Porque é um furo manual. Ou você pode fazer ele com um gabarito. É... Quando a gente for furar para as cavilhas, eu vou utilizar um gabarito. Né? É... Eu costumo fazer sem o gabarito, mas vou utilizá-lo para quem é... não tem a mão tão precisa para furação e quer um um alinhamento perfeito, o gabarito vai trazer o melhor resultado. É, Levando-se em conta que o tampo da mesa vai ser lixado depois, vai ser todo igualado. Então, uma pequena diferencinha na montagem não vai trazer problema no acabamento. Bom, então, para finalizar a etapa da furação, né pessoal que é muito furo, é bem demorado, é bastante furo, a gente vai trabalhar com o gabarito. Tá, pessoal? O gabarito da... Milhas Craft, a gente tem vídeo dele aí no canal também, a gente utilizando ele aí. Então a gente vai utilizar ele aqui, lembrando sempre, utilize sempre do mesmo lado do tampo. Utilize sempre, o conselho que eu dou, utilize como batente sempre o lado de cima do tampo, em todas as peças. Porque isso você vai ter um alinhamento perfeito nas cavilhas. Ah, a gente vai utilizar aqui uma broca 10 milímetros. Fura um pouco mais justo é, do que a de 7,16 que fura para a barra de 3 oitavas. A gente centraliza bem o gabarito e vai fazer a furação. aqui na montagem da mesa nosso próximo passo agora é definitivamente montar o tampo da mesa fabricar o tampo já está furado né é, feitos os rebaixos aqui onde vão a, a, as porcas é, antes da montagem é né? claro que a gente tem que preparar as barras rosqueadas a gente ou pode medir simplesmente medir com, com a trena ou metro, ou simplesmente vim com a barra de rosca e definir o tamanho que a gente precisa. É interessante não cortar a barra muito maior que, do que as furações, tendo em vista que não é muito legal que ela atravesse muito depois do buraco. A gente deixou o furo transpassar aqui para a ponta da barra poder atravessar, mas não é muita coisa. Então é muito simples, a definição a gente... Deixa para eu fazer a definição por último, né? Simplesmente vir com a barra aqui tirar a medida que necessita. É, no mínimo deixar o espaço da porca atravessando para cada lado. Né? Com o um aperto ela vai passar um pouco mais. Ok? Dando sequência aqui, pessoal. A gente já iniciou o fechamento lá na outra ponta. Agora a gente vai fechando a mesa. Podem reparar que é muito importante a marcação. Como eu ressaltei anteriormente, as furações têm que ficar bem alinhadas. Pode olhar que a mesa vai vir fechando por igual, sem grande dificuldade. Então, agora a gente vai passar para a parte de começar a instalar as portas. A barra rosqueada ela vai aparecer nesse rebaixo daqui a pouco. Isso que a gente vai dando prosseguimento no fechamento da mesa. Não é muito difícil. Vocês podem ver que ela já apareceu aí. A gente instala a arruela com a ajuda de uma chave de fenda ou uma chave Phillips. A gente coloca ela no lugar logo em seguida a gente instala a porta. Não é tão difícil de se fazer. Eu faço uma cabeceira da mesa, logo em seguida na outra. e assim a gente faz posteriormente em todas as todos os rebaixos e todas as barras lá todas as porcas e arruelas nas barras é... agora a gente vai fazer o aperto final vai fazer o aperto final com duas chaves de boca normal a gente já faz esse rebaixo oblongo né justamente para a chave descer poder fazer esse, esse movimento aqui é esse tipo de tampo de mesa, pessoal, aqui na minha região, é, esse modelo de mesa com esse recurso está tendo uma, uma demanda crescente devido ao alto valor do pranchão, né? O pranchão interiço, vou colocar uma foto de um aí no cantinho, aqueles pranchões enormes, de mais de um metro, de um metro de largura. É, devido ao alto custo de, desses pranchões, é, e o pessoal na minha região gosta muito a mesa, a mesa mais espessa, né? mais grossa. Eles não gostam de, daqueles tampos falso não, que o pessoal coloca enchimento, não. Eles gostam de madeira bruta mesmo. Então a gente está tendo um crescimento desse modelo de mesa devido ao alto custo dessas pranchas. Aí ah, quem quer uma mesa maciça, uma mesa mais robusta, é, não quer investir tanto dinheiro numa mesa dessa vou colocar uma foto aí também uma mesa de tampo inteiro bem robusta aqui no cantinho para vocês verem é, investe uma mesa desse tipo para quem mora em apartamento também é bem viável porque a mesa pode ser montada dentro do apartamento da pessoa é, caso não tenha condições de subir o tampo é, montado a gente sobe ele por partes e monta dentro do apartamento da pessoa é, a gente tem Alguns casos que a gente já teve que fazer dessa forma, então a demanda dele vem crescendo por esses fatores. É, a gente vai fazer o fechamento final dele aqui, é, vamos apertar aqui né, as, o restante das barras e só considerando que isso aqui é o lado de baixo da mesa, Assim que a gente terminar de fazer a gente vai virar o tampo da mesa e vai mostrar o resultado, como que fica. Esse fechamento, é, ainda sem acabamento, claro, mas já dá para ter uma noção que funciona. É, no final do vídeo aí, a gente vai deixar a foto da mesa já finalizada, o tampo com acabamento e tudo. Perguntam por que eu não utilizo cola no fechamento dessa mesa? É meio que opcional. Eu não utilizo, já utilizei algumas vezes, mas não utilizo porque não vejo necessidade. Com tanto parafuso né, instalado em cavilhas e considerando que a pessoa pode repertar esses parafusos quando ela precisar não vejo necessidade do uso de cola. É, mas, quem for fazer né, um tampo desse, ver a necessidade de utilizar a cola, não vejo nenhum problema. É, Pode-se colocar a cola branca né, nessa fresta no ato do fechamento da mesa. Não tem problema. Mas como as mesas que eu faço, a gente já coloca... É, Bastante parafuso, cavilhas, para deixar a mesa alinhadinha. E para que o tampo não fique dando diferença, não ver necessidade de colo. Então, a é, maioria dos trabalhos que eu faço nesse sentido eu não, não coloco. Bom, para finalizar, aí o tampo já está virado, né? É. Essa é a parte de cima da mesa, né? A gente já virou ele. Como vocês podem ver, está aí... Onde foi feita a emenda, né? De uma prancha para a outra. Onde eu estou com o dedo aqui, com a mão. Fica praticamente... É, sem diferenças. Por isso... A necessidade de uma boa marcação e a furação correta no, no topo dos pranchas, das pranchas é a partir daqui a montagem do pé, né? É, montagem do, do pé e das travessas da mesa. Tem vídeo de, de, desses, tem vídeo aí no canal dessa, dessas montagens e o acabamento final que tem que ser feito depois que. Que faz a montagem dos pés. É, quem tiver gostado aí pessoal. Deixa o like. Por favor se puder. Ative o sininho aí. Que a gente vai estar tá postando vídeo, novos vídeos toda semana.